One Piece 953 veio para ser ranqueado como um dos melhores capítulos do país, deu ano, com revelações extremamente bombásticas, muitas espadas de renome citadas, junto com um passado triste de amizade e lealdade. Temos a revelação da lendária arma que causou a única cicatriz em Kaido, será que Zoro vai ganhar esta arma? Além disso... Temos segredos escondidos nesse capítulo, talvez você não tenha notado e estão diretamente ligados a Zoro. Quer saber quais são esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam. Muito bem, que capítulo foi esse? e Você pegou todos os segredos desse capítulo sensacional. Antes de eu começar, aproveita para se inscrever. Explode no like aí se foi inscritão mangalático. Ah, então confere aí no vídeo que eu fiz de órgão digital. Tá. Um resumo do arco, o segundo arco de One Piece. Compartilha para aquele seu amigo preguiçoso que não quer acompanhar essa obra maravilhosa. Esse resumo vai trazer até o arco de um One para todo mundo conseguir acompanhar na atualidade. Eu devo fazer uma live hoje pra gente comentar esse capítulo, teve muito capítulo bom né, One Punch Member Sec, One Piece. Então lá pelas 7 e meia da noite eu devo estar fazendo uma live, então deixa o sininho ativado para receber a notificação e a gente poder bater um papo lá. Começando aquela com história de capa de Capone Badge, que é o um mapa da Grand Line, e está em direção ao Thriller Bark. Ele está seguindo o Vivrecard de Lula. Alguns pontos aqui: Lula foi vista pela última vez em Water 7, já deve ter avançado um pouco mais. E o Thriller Bark é um mistério: Moria está no novo mundo, pois ouvimos indo atrás de Absalom e encontrando Barba Negra. Porém, não vimos o seu navio ainda, eu duvido que ele o deixaria para trás. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto como ele cruzou com aquele colosso por Shabold. A pessoa que revestiu o navio dele se ele realmente cruzou literalmente merece um homem. Bege indo em direção também ao triângulo de Flora. Alguém duvida que Oda mostre de novo aqueles monstros colossais que habitam o lugar. Aliás eu já fiz um vídeo sobre esse mistério. Se quiser ver eu vou deixar aqui no card. Galera esse capítulo é um absurdo de riqueza. De informações e não falo só pelo cliffhanger no final dele. Hoje vocês vão entender a genialidade de Ode porque esse é um dos melhores capítulos de One. Que começa com um flashback do nosso Kappa quando Hiyori o deixou depois de deixar uma carta para ele e ele ficar extremamente arrasado. Procurando por ela em todos os lugares. A cena muda para o presente. E temos Zorão perseguindo. Yukimaru que não desiste mesmo estando ferido. E Zoro com seu senso de direção. Deu uma pedra. Tem uma ideia genial. Ele começa a seguir o rastro de sangue do monge. Na ponte Oiragi. Kawamatsu está conversando com Ryori. E dizendo para eles saírem dali. Kawamatsu ficou impressionado com as habilidades do caçador. E também ficou curioso para saber o nível de habilidade daquele monge que protegia a ponte. A Ryori acaba perguntando por que o Kappa estava ali e isso é magnífico galera, ele diz a Ryori que quando ela sumiu no passado ele foi ali para tratar de assuntos maçantes. Kawamatsu estava prestes a se matar e passou o assunto para riori como se fosse algo bem monótono. Explicando a ela também sobre o local, sobre Ringo, como Hakumai Ringo era governado pelo clã Shimotsuki, o Daimyo se chamava Shimotsuki o Shimaru, um mestre espadachim que costumava ter sempre ao seu lado uma raposa fiel. Vamos lá, se segura na cadeira aí galera. A silhueta de Shimotsuki, o Shimaru é muito parecida com a de Ryuma e obviamente muito parecida com o Zoro. Aliás, o Shimaru até mesmo parecia ter uma cicatriz no seu olho. Temos então o deus da espada que tinha a alcunha de Shimotsuki. Depois a linhagem Shimotsuki governando Ringo. Cada senhor, um mestre espadachim tendo uma raposa ao seu lado. Temos então um certo garoto que chega a uma aldeia chamada Shimotsuki. Ele é um espadachim de primeira na atualidade. Ele foi considerado digno por Ryuma para ter a sua espada. Zoro em suas primeiras aparições, além de seu nome ser parecido aquela sua bandana, fazia literalmente ele parecer o herói Zorro. Aliás, Zoro soa suspeitamente como Zorro. E Zorro em espanhol significa raposa. Sim, meus amigos, definitivamente há algo de suspeito aqui. Eu falei que a sua mente ia ferver. Em Ringo, eles têm a tradição de utilizar as espadas que os espadachins usavam quando vivos para colocarem suas lápides em seus túbulos. Por conta do frio que permeia o lugar, os cadáveres não apodreceram por séculos. Isso explica porque Ryuma é um zumbi em thriller bark e não um esqueleto como o Brook. O Oda, como sempre, né, dá um passo à frente, finalmente uma explicação do porquê o cadáver de Ryuma estava intacto quando Moria o roubou 23 anos atrás. E quanto mais aprendemos sobre a história de Wano, mais eu fico ansioso para esperar que Kaido obtenha algum tipo de castigo no mesmo nível do que ele faz. As vidas de todos são arruinadas e esmagadas pelos piratas das feras. Kaido está aqui envenenando praticamente a sua tripulação e matando de fome os cidadãos. Alimentando o mercado negro com suas várias fábricas. Quebrando o espírito dos principais novatos. Matando indiscriminadamente. Vivendo seus dias bêbados e dando smiles defeituosos. Tanto para sua tripulação quanto para Orochi. Para que ele use e possa distribuir para uma cidade faminta. Onde as pessoas riem enquanto literalmente morrem de fome. Meio que dá sentido quando Kaido diz aqui de sobre ele, Luffy e os outros novatos, que eles estavam apenas brincando de ser piratas. Kaido é um verdadeiro pirata. Bom, saindo do meu devaneio e voltando, ainda muitas meitos espalhadas pelos túmulos, espadas famosas. E isso acaba atraindo muitos ladrões por conta da prática do enterro do local de Ringo, o túmulo interno. Então o ele começou a se lembrar de como ele conheceu a raposa que era companheira do antigo da M.O. de Ringo. Essa raposa se chamava Onimaru. Se segura de novo aí na cadeira. Bom, Onimaru faz parte de um grupo de cinco espadas japonesas lendárias que realmente existem. Três são tesouros nacionais do Japão, uma é propriedade imperial e uma é uma relíquia sagrada do budismo. Elas são conhecidas como Tenka Gokken. A Onimaru, a espada Onimaru, é uma espada demoníaca que faz parte da Tenka Gokken. O lendário cinco espadas sob o céu de Japão, literalmente traduzido. E esse nome indica que é uma espada samurai que segundo conta a lenda foi utilizada para matar um demônio ou um Oni. Guarda então o nome de Onimaru para futuras referências e teorias. Voltamos a Kawamatsu e ele disse que naquela época ele acabou salvando a raposa. Onimaru foi gravemente ferida e deu-lhe comida. Então é revelado que Onimaru estava protegendo todas as sepulturas por 5 anos. Lutando contra todos os ladrões que tentavam voltar e violar o local. Kawamatsu foi lá para pegar as espadas das lápides. Mas Onimaru o deteve e acabou mordendo seu braço no processo. Kawamatsu em lágrimas explica a Onimaru que a luta de Oona ainda não havia terminado e dentro de 13 anos os samurais se uniriam novamente para derrotar os piratas das feras. Estas lâminas seriam úteis quando chegasse a hora. Ele obviamente estava falando da profecia e começava a se preparar para o retorno dos samurais. Com prova de sua atitude ele oferece o seu braço para a raposa, mas Orimaru entendeu o que ele estava fazendo. Pelo que nos mostra aqui, Ringo caiu há 18 anos atrás. Já que a raposa o local há 5 anos e faltavam 13 para a profecia, Onimaru deve ter acompanhado a luta do seu mestre e viu nas palavras de Kawamatsu a determinação de proteger a sua terra natal, assim como seu Lorde Ushimaru. Depois disso, Kawamatsu ficou lá e parou todos os ladrões enquanto pegava as suas armas no processo. Ele era conhecido como Gyukimaru, o bandido da ponte. Plot twist aqui, Kawamatsu é o verdadeiro Aliás tem um mini egg espalhado nessa página quando ele está defendendo a ponte Podemos ver ali que tem três sujeitos bem curiosos ali: é o Bingo, o Bongo e o Bungo Mais uma vez esses três aparecem Eles são aqueles que a Hiyori enganou quando sua persona de Koborazaki ainda existia Então temos Kawamatsu como o protegendo a ponte recolhendo mais e mais armas Porém em algum momento Kawamatsu teve que ir para a capital das flores para procurar comida e acabou capturado. Ele nunca retornou por 13 anos. Que foi o tempo que ele permaneceu preso na prisão de Udon. Kawamatsu voltou para pegar as lâminas que estavam escondidas ali. E no caminho para pegar estas espadas. Eles encontram Zoro. Gilkimaru desaparece por trás de uma porta. Enquanto Zoro estava perseguindo ele. Kawamatsu diz que esta é a entrada para onde ele esconde as lâminas. Depois que eles entram eles veem que alguém tem vivido naquele local. Muitas espadas foram recolhidas e o trabalho não era de uma raposa, e sim de um humano. Gilkimaru estava escondido no escuro e se transforma silenciosamente e sai do local. Ele era a raposa Onimaru. Ele assumiu o posto de guardião da ponte por todos esses 13 anos e continuou juntando mais armas. Antes desse capítulo, ninguém se importava com o monge Gilkimaru. Agora todo mundo acabou de reviver o filme Marley e eu. Onimaru lembra muito o show-show de Orangital que protegia o pet shop. Do seu dono, mesmo sabendo que ele estava morto. É muito legal, galera. Rapidamente, Yuki Maru entra para o nosso hall de personagens bons e queridos do país de Wano. Aliás, se transformar em humanos é uma das habilidades das kitsunes. O que me deixa um pouquinho curioso aqui quanto à fruta de Catarina Devon. Que é a fruta da raposa de nove caudas. Se o Animaru for mesmo um animal lendário que pensamos que ele é... Esta é a primeira vez que vemos isso acontecer, tanto um animal lendário, quanto uma fruta com o seu poder. Até agora não vimos nada parecido quanto as Mi míticas. Então temos que ficar de olho aí em Onimaru. Outra coisa bem legal galera, que acontece aqui, se fizermos um joguinho de palavras bem rápido, Ushimaru, Uchi, boi. Onimaru, Oni, demônio. Gyukimaru, Gyuk significa literalmente demônio do boi. Sim, ele usou uma mistura... Do nome de seu antigo mestre. Para formar o nome Gyuki Maru. Aliás Zoro tem um golpe chamado Santo Ryu Gyuk. E ele usa esse golpe contra Tibones. Mais uma ligação de Zorão com as raposas. Fora o seu nome aí tem esse golpe também. Muito estranho, muito estranho isso daí galera. Por fim chegamos no maior cliffhanger do capítulo. Ori fala com Zoro de uma maneira até mesmo... Séria, percebe-se ali que ela está bem séria E ela pergunta se a sua espada realmente é a Shusui, E que ele devolva ela para o país de Wano O Zoro bate o pé dizendo que a espada é dele E a Hiyori diz que em troca Ela lhe dará a espada Emma Que foi utilizada por seu pai quando ele estava vivo E ela é a lendária Meitou que deixou uma cicatriz em Kaido A única a fazer isso Tipo o Odin mostrando que era bem poderoso O suficiente para causar aquele estrago em Kaido. Esta espada, Ema, parece não ter lâmina negra pelo que vimos aqui na silhueta de Oden. Não parece, mas fica a dúvida também se é uma das 12 maiores. Considerando que a Shusui cortou um dragão, pode ser que a Ema seja uma das 21 umas espadas. No capítulo 950, página 15, para ser preciso, há um santuário chamado Ema, onde Ryori se esconde dos ninjas. Pode ser coincidência ou não. Ema, para quem não sabe, é uma divindade. Um dos dez deuses que julgam os mortos. No mundo dos espíritos. Ryori está agindo como uma verdadeira líder nesse ponto. Desistindo da espada do seu pai. Em troca da chusui. Quantas crianças em Uano cresceram e ouviram histórias. Sobre Ryuma e sua lendária espada chusui. Quanto orgulho Ryuma levanta em seu povo mesmo agora. Sabendo que a sua história foi transmitida por gerações. Esta espada significa tudo para o Uano e para o seu povo. Ryori sabe disso e está disposta. A desistir de uma espada dada ela por seu próprio pai. Uma coisa que ela provavelmente e definitivamente valoriza muito. Ela quer que o povo possa ter orgulho de que a espada que seu poderoso herói uma vez carregou para batalhas incríveis esteja literalmente em casa. Yuma falou sobre a espada escolhendo o Zoro no final da luta de ambos. E o Zoro teve que aprender a utilizar a chusui de uma forma otimizada e eficiente nos últimos anos. Eu não tenho certeza do que vai acontecer. Temos algumas possibilidades. Zoro recebendo Ema em troca da Chusui, A Nidai Kitetsu trocada pela Sandai Kitetsu. E a Wado se tornando uma lâmina negra. Ou então ele mantém a Chusui e só troca a Nidai. Bom, uma coisa eu posso dizer. É que o estilo de três espadas... Do Zoro vai se tornar muito popular em Wano Pode anotar aí, depois que ele derrotar Orochi ou ajudar na luta contra o Kaido Na capa do capítulo 807 já vimos o seu legado sendo iniciado Yoden deve ter sido um monstro Faz você se perguntar o quão forte era Rayleigh quando estava no seu auge Os piratas do Roger eram fortes demais era tão fortes que o ajudante, o cara responsável pela limpeza dos banheiros Se tornou um o Yonko. É um absurdo essa tripulação do Roger, galera. Então é isso. O que vocês acharam desse capítulo? Curtiu Zorro igual a raposa? Qual a ligação de Zoro? Isso liga mais ainda Zoro ao país de Wano. Qual a sua teoria? Deixa nos comentários aqui porque eu quero saber. Galera, é isso. Se você curtiu esse vídeo e esse capítulo, explode no like. Compartilha com seus amigos vários segredos escondidos nas entrelinhas das páginas do capítulo 953. E é isso. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.